Neste vídeo vamos mostrar como é que podes usar as ferramentas de formatação do Google Docs. Tenho um texto já preparado, vou tocar no botão editar para aceder ao modo de edição e agora vou só dar aqui um parágrafozinho e criar um pequeno título para este texto. se olhares para o topo do documento repararás que tens um conjunto de opções vou selecionar aqui alguns parágrafos deste documento e como é que eu faço isso? toco mantenho o dedo pressionado e surgem dois manipuladores que eu posso arrastar para selecionar um ou mais parágrafos também posso, se quiser, na opção selecionar tudo para assinar todo o documento se quiser alterar o tipo de letra repara que no canto temos aqui um número está neste momento corpo 11 se eu tocar nessa opção posso alterar o tamanho da letra para outros corpos de letra vou manter um corpo legível porque senão fica grande demais se precisar de colocar alguma frase ou palavra a negrito depois de selecionar, toque na opção B e fica a negrito em inglês bold e está a B se precisar de colocar alguma frase ou palavra em itálico toque no i e as frases ou parágrafos ficam em itálico se precisar de sublinhar palavras ou frases, toco no botão U, underline. Se quiser rasurar palavras ou frases, tenho aqui este glifo, este S com uma linha e fico com o texto que eu tiver selecionado rasurado. Posso não querer isso, claro. Por defeito, ou seja, como norma, a cor da letra é sempre o preto. Mas se quiser alterar a cor da letra, toco neste ícone que é um A e posso alterar a cor do texto para paletas pré-definidas e reparem que cada cor principal pode ser selecionada um tom secundário vou manter aqui o preto para manter o contraste do texto se quiser sublinhar com cores, frases ou parágrafos posso tocar aqui neste botão que é um pincel e escolher uma cor de realce ele vai realçar tudo o que eu estiver selecionado posso também trabalhar o alinhamento do parágrafo tocando no botão alinhamento tenho quatro opções à esquerda ao centro à direita e finalmente o justificado se tiver Tópicos, por exemplo frases, frases paradas com tópicos de, de um texto, posso tocar na opção Botões e ele vai-me gerar para de cada parágrafo uma marca. Se pretender criar tópicos com numeração, seleciono o texto que eu quero numerar e toque no botão numeração. E reparem que cada a cada parágrafo foi é atribuído um número. Se quiser alterar a indentação, ou seja, a distância, a que o limite do parágrafo está dos limites da folha, posso aumentar aqui a indentação, e reparem que o texto fica arrumado de forma diferente em relação ao resto do texto, e neste botão posso diminuir. Se quiser mais opções de parágrafo, reparem que entre estas setinhas que é o undo e o redo e este mais tenho aqui um iconzinho que me permite trabalhar os, os textos e parágrafos reparem temos aqui todas as opções o negrito, o itálico, o sublinhado, o rasurado temos também duas opções que são importantes quando queremos fazer uh, cartéis especiais que é o superior e o inferior à linha isto permite fazer por exemplo textos para matemática como x ao quadrado, etc. Aqui também posso alterar o estilo, já lá vamos, que comprar a fator não funciona. Posso também alterar aqui o tipo de letra, ou seja, qual é o aspecto visual do meu texto, e tenho várias à escolha neste processador de texto. E reparem, que temos aqui também as opções, tamanho, cor do texto, cor de realce, e finalmente se não gostarmos do que estamos a fazer, ou se estamos a trabalhar com um textos que são colados de outros documentos, estão um bocado confusos podemos sempre optar por limpar a formatação e regressa ao estado original do Google Docs na opção parágrafos como já, como já repararam as opções, as opções de alinhamento as opções de indentação as opções de marcas e numeração que aqui podemos sempre configurar com mais hipóteses para lendas simples e finalmente podemos também trabalhar o espaçamento entre linhas ou seja qual é que é o um espaço que vai mediar entre cada linha, cada parágrafo. Normalmente usamos espaçamentos de 1.15 um ou 1.5. Se eu quero fazer um título ou destacar subtítulos, eu não preciso fazer isto. Há quem faça assim. Selecione o texto. Altere, por exemplo, também da letra para um tamanho bem maior. E coloque em negrito a destacar. Isto funciona, mas temos uma forma mais correta de fazer isto. Qual é que é? deixa me só fazer aqui undo. Aqui nas opções de formatação mais completas, neste ícone com o aspecto de A, vou tocar e reparem que a primeira opção chama-se estilo. O que é o estilo? O estilo é uma forma de automaticamente atribuir propriedades ao nosso texto. Neste momento está como texto normal, ou seja, está como parágrafo. Se eu tocar, reparem que tenho vários tipos de opções. Tenho vários tipos de título. Título, subtítulo, título 1, um, título 2, e cada um destes vai fazer duas coisas. Ao selecionar, vou imediatamente transformar a, a palavra ou frase num título. Vou agora fazer o mesmo também a este. E transformar este em subtítulo ao fazer isto, não só estou a, de forma correta, a distinguir entre título, subtítulo e o corpo do texto, como também estou a criar automaticamente um índice para o meu documento.